A TV Engenharia veio até o Parque da Redenção acompanhar a competição das Catapultas Tribuchê organizada pelos alunos do PET Civil. Confira. Como o PET Civil organiza a competição? Bom, o procedimento da organização de eventos do PET, assim, ele demanda desde o nosso planejamento anual que a gente propõe dentro do grupo todos os eventos que nós vamos organizar e daí no a gente faz um planejamento para o semestre, o que é viável, caber, e a gente começa a buscar desde o projeto, que nem esse da, da competição de cadapultas, a gente desenvolve um projeto junto com professores, faz toda uma pesquisa através de outros projetos similares que já existem de outras universidades, começa a levantar material, ver qual o melhor rendimento, para montar um projeto base para servir, para que a gente possa estudar ele. E assim dar uma base para os alunos poder mostrar para eles quais a essência teórica do, do projeto para poder levar adiante. E aí depois vem toda a parte de divulgação dentro do grupo, de a gente se capacitar para poder é, levar adiante para os participantes esse conhecimento e fazer com que eles tenham um melhor aprendizado daquilo que vai ser proposto da atividade, que é trazer um pouco, não só da questão da, da sala de aula, mas também fazer eles se engajarem com uma atividade mais prática, que é uma demanda muito grande da nossa universidade. É em falta, assim, um estudo do perfil do engenheiro que sai da URGS é uma carência muito grande das atividades práticas e toda a preparação do projeto leva em conta isso, de poder proporcionar essa vivência assim, mais prática para eles. Quais são essas três etapas do projeto? É a primeira etapa onde nós fazemos uma uma espécie de uma aula assim e a gente leva uma das catapultas que já foi utilizada num outro projeto. A gente explica para eles toda a questão do material, a questão da eficiência, é, mostra para eles como que vai funcionar. Nós temos alguns vídeos de exemplos de outras catapultas funcionando. Aí a segunda etapa é a etapa onde eles montam. Nós é, damos um projeto base assim, mas que eles podem modificar eles têm um software onde eles podem fazer o planejamento de toda a questão do tamanho do braço para ver a melhor eficiência e isso a gente explica para eles, a gente realiza uma outra aula para tiragem de dúvidas e outras coisas e a terceira etapa é o lançamento, onde a gente faz o lançamento aqui na Redenção com todas as equipes, três lançamentos por equipe e são avaliados diversos critérios, como a melhor eficiência, que é a da conversão da energia potencial da anilha para o lançamento em si, o maior alcance e o maior alcance médio. Qual é a importância de participar de um projeto de construção de catapulta? Eu acho que no início do curso a gente tem muitas matérias teóricas e aí com essa oportunidade da catapulta a gente tem uma parte mais prática e consegue uh, saber se é mais ou menos isso que a gente quer mesmo para o curso, porque é difícil ter certeza no início. Quais materiais foram utilizados para construir a ferramenta? Foi madeira balsa, manilha de 1 um kg, uh, cola de madeira, barbante e uma fatia de couro. Qual foi a maior dificuldade na construção? Foi a angulação da, do lançamento. Uh, a gente tentou botar ele a 45 graus, mas muitas vezes foi 60, 30 e as batiam no chão. O ideal é ser 45 as projetaram com alguma meta para o lançamento? Não. Uh, qual a importância de uh, conciliar a teoria com a prática? Eu, por exemplo, que eu te falei do 45 graus, que a gente já sabia pela teoria de física que o 45 graus era o melhor, né? E pela... Não. que nem eles estão fazendo o, a competição da, da eficiência, né? Eu acho que esse projeto agrega muito valor porque a gente tem um contato muito maior com o que a gente vai fazer no curso e a gente adquire uma experiência de uh, como ocorre os lançamentos e a eficiência da catapulta. que tu acredita que foi diferenciada a catapulta de vocês para ter ficado em segundo lugar? Uh, para falar a verdade, eu não faço ideia. A gente tipo uh, deu o máximo do que a gente conseguia, seguiu todos os passos do projeto e acreditou que poderia ser bem eficiente. Quais as exigências na construção da catapulta? Uh, as exigências são, a, é mais a questão do material, a questão de que todos recebem a mesma quantidade de material e eles vão ver da forma como eles quiserem, como eles vão estudar o, o melhor projeto deles e vão fazer a utilização e eles não podem usar nenhum material elástico, é só barbante, cola e madeira e a anilha e o objeto de lançamento. Todos eles recebem a mesma quantidade, mas eles podem fazer a catapulta que eles quiserem, eles podem fazer a modificação que eles acharem melhor. Qual é a importância para os alunos que competem e para os alunos do PET Civil que organizam a competição? A importância para os alunos que competem é toda essa questão de trazer uma, uma parte mais prática para a graduação, porque o currículo da, da engenharia civil assim, é um currículo muito carente da atividade prática. Assim, nós temos uma carga teórica muito grande e eles trazem da sala de aula um conhecimento de física, de toda a questão da eficiência. Eles têm a, a possibilidade de trabalhar em grupo, de ver a importância de seguir o projeto da forma como é feita, de observar também que às vezes tem falhas no procedimento construtivo mas e observar essas falhas e essas diferenças que saíram do projeto teórico e ver como que isso impacta nos resultados. Os benefícios para o pessoal do PET é o mesmo benefício do conhecimento que a gente vai passar para eles, porque antes de tudo a gente faz o estudo disso e a gente aprende também. E também o conhecimento que a gente adquire dia a dia do planejamento de todas essas atividades, desde o início do semestre que a gente vem estudando isso, vendo a melhor forma de fazer o projeto e a melhor forma de repassar para eles. Quais alunos podem participar da competição? O foco maior desses projetos das catapultas e das, e das pontes de trebuchet é mais para alunos do início do, do curso, assim, que é um início de curso em que tu não tem uma grande visualização em si de cadeiras específicas e daí só, só tem conhecimento de cadeiras básicas, de conhecimentos gerais cálculo, física, e aí a gente traz mais para esses alunos do início do curso, assim, e é voltado para os alunos da engenharia civil. Eu acho que os cálculos, uh, para a gente conseguir achar a eficiência e as medidas da catapulta foi a parte mais difícil, porque a gente não tem a experiência necessária. Uh, tirando isso, foi tudo ok. E tu acredita que tu mais aprendeu executando esse projeto? Uh, eu acho que é bem importante o trabalho em grupo e saber se organizar e ter toda uma... Uma relação de como tu vai fazer e quanto tempo tu vai ter para fazer isso. Acho que isso é bem importante. que é importante aliar a prática com a teoria? Uh, a teoria, ela tipo ela é... ela é não vai ser exatamente... Na prática, ela não vai ser exatamente executada. tipo Aqui tem o atrito da grama, tem, tem a forma que ela é lançada. E isso nunca vai chegar na eficiência perfeita da catapulta. Da...